O que é melhor? Saber a verdade ou ignorar os fatos? Felipe foi procurar Clara e o que ele encontrou foi um senhor, que à primeira vista parece confuso e um cenário sobrenatural. O que afinal de contas aconteceu? Não que seja da minha conta, mas capta estranho encaminhar até um cemitério. Esse é o cemitério da minha família. O corpo da minha filha está enterrado aqui. É sempre que pensar na vida. Aquele é o tom da minha filha na na Acreditei sempre nos seus olhos, sempre ouvia você dizer Contigo eu vou ficar e nada vai mudar E ao mesmo tempo eu não te falei Das coisas que eu imaginei e senti que ia acabar Mas não quis te falar Porque Meu Deus é claro um E eu quero estar contigo Tem perto aqui Não desisto Você é pode negar Mas eu sei que é que